Saudações, delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu almoço, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera! E aí, manos, hoje Alan os Masters foragido aqui com vocês. Exatamente, <risos> rapaz, a Alan já deu um pequeno spoiler aí de próximos vídeos que virão no canal ainda hoje pra vocês, mas neste momento nós temos que conferir o vídeo de Street Fighter 6 que foi revelado aí, na Capcom, na Tokyo Game Show né, Na apresentação deles Em 4K agora para vocês Embora o nosso vídeo esteja em 1440p Mas o vídeo aqui está rodando em 4K Então a gente vai poder conferir com mais detalhes Tudo que está sendo apresentado Porque na transmissão lá na hora, querendo ou não Fica com a qualidade bem mais baixa Mesmo estando em 1080p É por conta dos efeitos de transmissão Que tem né, o codec, a codificação no YouTube Deixa a qualidade mais baixa Então nós vamos ver aqui agora velho, Topzera como deve ser Pra gente poder ver o que é lindo como ele, como, ele é, como ele é também, entendeu? E os outros personagens <risos> também. <risos> então, vamos lá, Lani, sem mais delongas, conferir Ken, Dawson, Blanca e Honda no Street Fighter 6 e mais informações também. Guarda pra gente respirar e ver é... com tranquilidade junto com a galera. <risos> Keep coming! Ai, yes. Mami. isso é muito bom, cara. Ó, oh, segurança em primeiro lugar, amigo. <risos> que animal, cara. E, essa foi uma sacada muito boa deles. Na moral, começar com quem dando a bica ali. Nossa. Sim, oh, você pode me chamar de Luke, eu sou seu treinador. Isso é do World Tour, né? É. Mano, a gente vai treinar com o Luke e vai aprender vários estilos? Será, velho? Parece. Que curioso em cima disso, mano. Ó, oh, tá vendo que a gente usa vários <risos> estilos, ó, do Blanca, da Chun-Li. É. Será que vai dar pra customizar tudo igual foi falado lá na. No... Ah, igual fizeram no Mortal Kombat antigo, né? Aquele Fighter, sabe? Olha isso daí, mano. Final Fight total, velho. Isso é da hora, cara. Sabe o que eu imagino que eles podem fazer? A gente vai encontrando os personagens do jogo no World Tour. A gente treina com eles, aprende os estilos e a gente escolhe o estilo de personagem que a gente quer usar. Tá, sacou? É. Pode oh, ser. Mas... Nossa, velho. Que lindo. Aham. Acho que seria muito da hora se eles fizessem um... <risos> o. Se eles fizessem um esqueminha pra você pegar golpe de cada um, tá ligado? E poder customizar em slots assim. Sim. Ah. Nossa, mano. Nossa, amor. tá lindo, cara. Tá lindo. Coisa da hora, cara. Olha isso, cara. <risos> tinha correntinho Nossa, velho Nossa Mano, ele caiu girando ainda por conta do... Do, do Da força, ela do Enfim, vocês entenderam O chat, ó Mano, olha os cenários desse jogo Em 4K, mano Que cenários maravilhosos, na moral Olha isso, cara Capcom <risos> do céu, me dá esse, esse jogo Esses arcades, cara Esses arcades, cara Ô, oh, caco. A gente falou no primeiro vídeo, cara Que a gente fez, se eu não me engano Destrinchando esse Battle Hub Desses arcades, cara Sim e, e de fato eles confirmaram as nossas suspeitas, tá ligado? Isso foi da hora, mano Que da hora, mano <risos> Nossa, a gente Eu tem muito pra poder Live, falar né? sobre isso daí ainda em próximos vídeos, pessoal. Muito. <risos> Olha os super <risos> artes, velho. <risos> que da hora, mano. Ah, Olha, eles colocaram os mundos do Blanc, é... então, cara. Quem é Ken, meu... Ken, meu main. Ken, meu main. Não dá pra me empolgar, cara. Muito bom. Tá lá, velho. Olha. <risos> se o Street 5 teve pouco conteúdo, pode esperar muito no Street 6. No lançamento. É, né? é, é. É realmente a redenção. Na moral. Eles arrebentaram, cara. Arrebentaram. Esse foi o trailer que eles mostraram. Claro que nós tivemos outros com mais informações, mais detalhes dos personagens e tudo. Mas assim, só o que eles mostraram aqui pra gente. Mano, só da gente ter tido aqui Ken aparecendo, finalmente, nessa bagaça que a gente tava louco pra poder ver, já valeu o evento pra nós. E assim, foi uma coisa surpreendente, né, Alanis? Porque a gente não esperava que eles fossem mostrar tanto, a gente tava especulando assim, tipo, cara, eles vão mostrar um, dois personagens no máximo, assim, talvez, e ah, depois sim. marcar um outro evento pra poder mostrar mais. Mas não, velho, foi uma chapuletada de conteúdo de personagens novos que eles ah, anunciaram, né, Alanis? World Tour, que eles detalharam pra caramba pra nós aqui, e ainda nesta sexta-feira, que nós vamos cobrir aqui no canal, já fica o convite aí pra vocês, pessoal. Amanhã, 11:45 h 45 a gente deve estar ao vivo aqui, por volta de 11h45, meio-dia, pra conferir o evento especial do Street 6, com mais novidades ainda. Então assim, Alan, estou muito feliz, cara. Nossa, eu também é, fiquei extremamente surpreso com esse trailer. Muita coisa que eu não imaginava. É, realmente fui pego de surpresa e foi uma, uma surpresa muito, muito boa. Positiva. Isso, é, exatamente. Foi aquela surpresa que você gosta de ter, sabe? Foi muito legal isso. Eu gostei demais, cara. Gostei demais mesmo. O Capcom tá de parabéns, de verdade. Nossa, quanto tempo faz que eu não falo isso? <risos> Com gosto, né? O Capcom tá de parabéns. Exatamente. Que falar isso. <risos> e assim, uh, os designs dos personagens, cara. Cada um deles aqui que eles estão mostrando. Olha esse Blanca, velho. Eu fiquei muito, assim... Embasbacado mesmo com o design do Blanca, ele mostrando aqui. Olha que louco, cara. Uhum. Olha isso. <risos> que foda, velho. Isso aqui dá um wallpaper, isso aqui, cara. É, dá mesmo. <risos> ó, nosso querido Downcy aqui, ó. Ele vai mostrar. Olha isso, cara. A RE Engine tá trabalhando absurdamente, irmão. Tá, tá sim. Nosso querido Honda, aqui também. Que da hora, mano, cara dele. Bonito pra caramba, velho, o design dele. Meu, cara. Nossa, velho, que louco, cara. E o homem tá chegando aí. O homem tá chegando. Aí, ó. Ó, ó o homem, oh, aí, ó. Ó oh, o homem. Esse que é o cara, meu irmão. Com Esse... caia. Barbudinho, olha, olha o cabelo, mano. Que louco. Essas oh, luvas é e tal. E a gente notou, a gente vai trazer um vídeo específico do Ken pra vocês aqui, tá? Poder uhum. falar do gameplay dele. Mas sim deu para poder ver umas boas diferenciações no gameplay dele, né, Lannis? Como a gente viu no sim. Street Fighter V, eles deram, eles tentaram dar uma distanciada de leve do que é o uhum. Ryu para não ficar um dois boneco igual. E aqui parece que ele vai ter ainda mais movimentos, coisas assim para poder diferenciá-lo do personagem, né, cara? É, eles trouxeram algumas coisas para o Ryu que foram básicas, mas as do quem, as, as do Ken ficaram, desculpa, a gente tô tá empolgado, as do quem ficaram realmente muito melhores assim em sentido de diferenciação de um para o outro, sabe? Na minha, minha perspectiva, lógico. Pois é, cara. E assim, a gente pode ver cenários também, a gente, acaba, a gente tá vendo aí né, no gameplay de fundo, que a gente deve trazer também mais detalhes pra gente poder prestar atenção melhor assim nas paradas, mas tá muito lindo tudo, galera. Então assim... Basicamente, a gente queria só trazer um reactzinho mesmo, um trailer em 4K com alta qualidade pra gente poder prestar atenção melhor ali, ver com qualidade realmente todos os personagens, gameplays e tudo que foi apresentado. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso daqui esperem porque vai ter muito vídeo de Street Fighter 6 aqui no canal pra vocês. Em breve, com detalhes do Ken, depois vem aí do Dawson, do Honda, do Blanca, Detalhes também sobre outras coisas que eles trouxeram pra gente Tem muita coisa, cara, pra vocês E lembrando, tem live amanhã, Street Fighter 6 Meio dia nós estaremos ao vivo aqui no canal Pra poder cobrir novamente, beleza? A gente vai adorar os comentários de todos, pessoal Vamos ficar por aqui, um beijo pra todo mundo aí Até mais, é? Temos.